A FIA que já tinha desatualizado esse programa, é, já tinha tirado as marcas dos do, arco-íris dos carros e tudo mais. É, assim, porra nenhuma, né? É, vamos continuar tocando esporte para playboys e brancos, como sempre foi a vida inteira. E quem tiver incomodado, que se mude, né? Cara, a FIA não tem nenhum interesse nisso, né? Não tem absolutamente nenhum interesse em tornar os pilotos pessoas politizadas ou atuantes, ou nenhum interesse, porque no momento em que eles se posicionam, eles agradam alguém e desagradam alguém. Né? E a última coisa que eles querem, quando eu digo eles, eu digo a FIA, é desagradar alguém. Né? Então, assim, é... para ser sincero com vocês, esse é dos assuntos que mais me incomoda da gente ser obrigado a tocar porque é bizarro, é inacreditável. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo criticou o Lando Norris por falar de saúde mental. Ele criticou o Vettel por usar uma bicicleta rosa. Assim, parece que ele estava só esperando o Vettel sair da categoria para, enfim, ver o Hamilton ali sozinho e implantar ali um negócio que foi na calada da noite, ali quase no, no, no, no fim do ano, para censurar os pilotos, é, que por mais que seja os pilotos no plural, vale muito para o Hamilton, que é o cara ali que está sempre se posicionando, né? Foi como o André disse, a questão das joias foi claramente um assunto particular. Então, é muito complicado a gente imaginar que tem um piloto é, na, na, na Fórmula 1, que não é um piloto qualquer, nós estamos falando de um heptacampeão mundial, que em vários momentos da, da, da temporada, e eu vou sim usar essa palavra, foi perseguido pela federação que regula o esporte, porque para mim isso é perseguição. Então, é dos assuntos mais... Eu sei que a Fórmula 1 reserva alguns assuntos muito bizarros para a gente tratar, né mas esse, de fato, é uma das coisas mais bizarras que eu já vi acontecerem na, na Fórmula 1. Ele é, o, o Ben Sulayem pegou uma cultura absurdamente retrógrada e conservadora e simplesmente fala aos quatro ventos que, se dependesse dele, ele implantaria isso na Fórmula 1 também. Então, sinceramente, é, é até difícil um pouco para mim de comentar sobre isso sem, sem me exaltar, porque a gente nem deveria estar tá falando sobre isso. É, o Ben Sulayem, é, é, é, ele, ele é sim uma... uma como se diz, ele é um aspecto. Ele, ele, sempre que ele se posiciona, ele traz um aspecto negativo para o discurso dele. Isso é uma coisa inacreditável, assim, na minha visão. Não tem uma entrevista do Ben Sulaim que ele não traga algum aspecto negativo para o discurso dele. Então, é, sinceramente, esse We Race as One, O próprio Hamilton falou durante o podcast que não quis usar essa camisa, não quis usar, botou a camisa do Black Lives Matter, não avisou a Mercedes porque para a gente ter uma noção de como a coisa é feita dentro da Fórmula 1, o Hamilton tinha medo de ser impedido de protestar pela Mercedes. E aí depois do protesto, ele descobriu que a equipe ia apoiar ele, que a equipe ia fechar com ele, enfim, ele tinha medo de ser censurado pela própria equipe. Então o buraco é muito fundo ali na Fórmula 1 e o Ben Sulayem veio para cavar cada vez mais.